Belas palavras! Alphonse Eric! Finalmente se ajoelhou! Ele usou o isqueiro para criar faíscas e desenhou um círculo de transmutação usando o próprio sangue! Como sobreviveu com aquele ferimento? Eu cauterizei o ferimento. Quase fiquei inconsciente duas ou três vezes. Ah! Lembra do que você disse? Que ainda preciso te matar muitas vezes? Matarei você quantas vezes forem necessárias! Eu perdi. Odeio ter que admitir, mas ser executada por um homem como você não é tão ruim. Gosto do seu olhar sem hesitação. Fico ansiosa. Pelo um dia que seus olhos irão se distorcer de agonia. E esse dia está próximo.